Oi, águas cinzas e o processo de filtragem lenta dos filtros novos. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? Tudo bom? É legal. Primavera, chegou, os passarinhos cantando, né? Molecada fazendo ali o, os ninhos. É bem legal acompanhar. Ali, ó. o sistema já está já mais avançado, mas aqui nos vídeos a gente ainda está lá para trás, no, no passo a passo. Né? O que a gente vai ver hoje é como é que, que foi bolado a, a filtragem depois da wetland, ou do, dos banhados construídos. Então, no banhado, o primeiro banhado manda água para um vaso que vai desaguar no corguinho, que vai desaguar ali no, no filtro onde junta a água que vem da pia, aqui da casinha, aí vai passar por um segundo banhado. Desse banhado, né, a água por baixo vai subir, vai atravessar o bidim e areia e vai chegar no filtro. No filtro, ela vai encontrar na parte de baixo, seixo rolado, bidim e areia. Só que aí ela vai chegar por cima. Então, ela chegou por cima, ela vai infiltrar pela areia, passar pelo bidim, e chegar na parte de baixo do, do seixo rolado. Ali está instalado um induto de drenagem, tanto no primeiro, no, no, no brevinho quanto no filtro. Não precisar limpar ou alguma coisa assim, ou reutilizar a água que está armazenada nesse sistema, é, fica fácil uma torneirinha. A gente vai ver no, no vídeo. É, é bem legal, eu tenho usado aqui para horta, tem funcionado bem. É uma quantidade boa de, de água até. Ok, então no filtro, a água veio por cima, infiltra areia, bidim, pedra, seixo rolado, e aí chega na primeira bombona. A primeira bombona ela entra por baixo, passa pelo seixo rolado, bidim e areia, e fica acumulada na parte de cima. Daqui da primeira bombona, ela é derivada, ela sai, tem uma saída e vai para o segundo filtro ou para a segunda bombona, ela entra na segunda bombona e vai sair na parte de cima, que aí vai pegar, um, ela vai ficar no mesmo nível do, do filtro, ela chega na parte de cima e aí vai passar pelo seixo rolado que está embaixo e aí tem duas opções, ou ela sai por uma mangueirinha que está instalada na parte de baixo e aí ela está pronta para ser reutilizada na propriedade, ou então eu deixo ela acumulada ali na, na parte de cima e posso usar uma bomba depois para retirar essa água e, por exemplo, jogar ela na laje aqui em cima e aí né, reutilizar essa água é, pela propriedade. Vamos acompanhar todo o processo. Esse que está chegando aí é o Jimmy. Chegando... Ah, ali. É o Jimmy e a James. Legal? Uai, então vamos lá ver do começo. Olha o nosso sistema, como é que ele tá ficando. As coisas já estão adiantadas. Já estou pronto para fazer todo o processo. Então eu quero mostrar para vocês novamente, antes de tornar a fechar, eu dei uma nova limpeza. Que está tudo funcionando bem, não tem infiltração, então está tudo ok. Vamos no, no passo a passo, uma coisa de cada vez. Primeira coisa: um dreno aqui nesse que vai ser banhado. Olha, nós estamos vindo o banhado de cima, estamos vindo lá dos filtros, o banhado de cima, ali na frente, aquele vaso que manda a água para o corguinho, que desce até esse filtro que vem ali da casinha, passa pela bancada, passa por um outro vaso, desce, junta as duas águas, passa nesse aqui que vai ser o novo grajinho. E aqui embaixo, na parte inferior dele, na parte mais baixa dele, eu coloquei um tubo de drenagem que está indo ali para o canto. Eu abri para fazer a limpeza, tornei a dar uma lavadinha na pedra. Esse daqui é um T, ele está vindo, a boca dele está embaixo dessa pedra. Então a gente coloca umas pedras maiores para evitar que as pedras menores entrem no, no tubo de drenagem. Então esse tubo de drenagem ele tem a função de limpeza, mas nós vamos ver também pode ter a função de levar água lá para a horta. Então olha só, vamos colocar esse tubo aqui. Esse daqui é um tubo de inspeção. Se de repente eu preciso fazer alguma limpeza, eu coloco a mangueira ali dentro. Se eu quero saber o um nível que está o, o banhado, eu meço a partir daqui de dentro. Legal? Então daqui para fazer a limpeza, eu desço, tem aqui um, um cotovelinho fechado com cap. Eu posso fechar o sistema aqui. OK, sistema fechado. Uma outra possibilidade. Eu tenho o mesmo sistema de drenagem nesse segundo que vai fazer ser um filtro lento. Então lá embaixo temos um novamente um T ele desce aqui por baixo e coloquei a saída dele aqui na frente. Olha só, se eu quiser uma limpeza de todo o sistema, eu tiro esse cap. Se eu quiser... Se eu quiser utilizar a água que está lá embaixo, eu posso vir aqui Abrir esse sistema. Legal? A água está escura porque eu, eu limpei lá. Agora há pouco. É, mas a água vai ficar clarinha com o tempo. Essa água, eu plugo uma mangueira. E posso levar ali para baixo nas hortas. Vamos voltar. Agora nós vamos ver. A segunda parte, essa segunda parte eu fiz umas conexões, olha vai vai abrir ah, o seixo rolado, em cima do seixo rolado vou colocar um bidim e areia, como vai ser feito nesse aqui, Ó, o bidim já está por ali, eu vou trazer as pedras mais aqui para o meio, colocar o bidim e uma camada de areia. Encho com mais pedras desse outro lado, bidim e uma camada de areia. O efluente já tratado, que desce por aqui, e estamos vendo? Está no nível a entrada e a saída estão no nível, a saída lá. Coloquei os tambores no nível. Esse daqui está desnivelado um pouco. A entrada da água vai acontecer lá por baixo. Ela vai passar pela brita, pela, pelo seixo rolado, um bidim e mais um tanto de areia. Desse lado, filtragem de cima para baixo. Aqui eu vou colocar areia média. Desse outro lado, filtragem de baixo para cima. Essa daqui é areia fina. Essa água que subir vai completar todo o tanque, porque a saída está acima do nível de saída. Então essa água aqui dentro vai ficar mais ou menos nessa altura. Olha, a linha demarca isso. Como eu fiz o teste de estanqueidade, essa linha mais escura que a gente está vendo é o nível do efluente que estava, isso tudo depois vai ficar bem mais clarinho. A água subiu, filtrada, ela vai entrar por, esse, por essa flange, vai sair por essa ligação e vai passar para esse outro tambor. Isso daqui são tombores de azeitona. Então tá, tá tudo tranquilo. A água vai sair e vai entrar aqui por cima. Ela não vai entrar por baixo. De maneira que eu tenho isso daqui sempre cheio. Esse daqui está acima um pouco do nível. Então nós vamos baixar esse daqui até chegar no nível que a gente quer. Ok. Então esse daqui vai ser um reservatório de água limpa. O excesso de água a gente pode controlar depois por essa válvula que eu posso mandar ela sair, soltou aqui, eu posso virar essa válvula para o outro lado, espera um pouquinho, ok, voltando aqui, então eu posso regular de maneira que eu tenha uma opção de saída para essa água aqui, outra opção de saída Lá embaixo instalei outra flange com um joelho roscável ou cachimbo e um engate nessa outra ponta e fiz uma saída do sistema, que não vai ter contato com o efluente. fiz uma saída ali embaixo. Possibilidade então de eu coletar essa água e destinar, por exemplo, novamente para as hortas que eventualmente queira fazer ali para baixo. Ali embaixo tem fisales plantada, então agora na época da seca posso jogar água lá para fisales. Legal? Então, uma vista geral do sistema, como a gente já viu, depois ele vai sair por ali, né? já tem instalado alguns, alguns drenos também, mas essa é uma outra história que eu conto depois. A areia já está por aqui, vou completar aquela areia, vou fechar, tampar o sistema e voltar com o efluente lá do outro lado para cá. É dia de lavar a roupa hoje, então eu quero terminar isso daqui para já ver como é que todo o sistema se comporta. Eu já fiz testes com os tambores antes, né, enquanto tá fazendo o teste de de idade, então, já está funcionando tudo bem, agora cedo eu fiz as diferentes ligações, está tudo ok, coloquei um engate aqui, porque na eventualidade de eu querer fazer alguma mudança, fica fácil é, engatar e desengatar as coisas aqui na saída. Bom, então se estiverem me curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, você está fazendo alguma coisa? em relação às águas ou ao ambiente aí na tua casa, faz um canal no YouTube e começa a divulgar. Ou então, manda informação para a gente, de repente a gente divulga aqui também. É importante isso, porque muita gente não sabe direito o, o que fazer. Então, tanto os seus erros quanto os seus acertos, eles são importantes para as pessoas. Então, se você estiver fazendo alguma coisa aí na, na tua casa, por menor que seja, já é melhor do que não fazer nada. Já é melhor do que jogar água direto no ribeirão. Está então, fazendo alguma coisa? Compartilha com a gente. Coloca, num, num, faz um canal no, no, no... Faz um canal, né? E divulga aquilo que você está fazendo. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.